O vídeo anterior foi quase 10 GB. Eu posso estar aqui para matar Chaos, mas eu sem dúvida alguma também estou aqui para matar os servidores do YouTube. Mas, enfim. Ah, uh, yeah, eu uh, alterei aqui o anti-aliasing para utilizar FXAA ao invés de temporal e yeah, isso significa menos borrões. Uh, indivíduo que reclamou. Parabéns, você fez eu alterar. Ah, mas aí, como vocês podem perceber, Sonic está mais rápido porque eu passei um tempo ali conseguindo mais velocidade. Mas agora, o mais importante é que, no fim das contas, a gente pode seguir em frente e derrotar o próximo Titã e ter um novo ambiente. O que é sempre algo legal de se acontecer. Mas é, a gente está por essa zona subterrânea e que. aquele inimigo simplesmente... Parado ali casualmente. Oh, isso provavelmente sou absolutamente horrível comigo mexendo no microfone. Mas tudo bem, paciência, tanto faz. Ah, uh, yeah, estamos aqui. Eu provavelmente vou ter que chegar no topo daquela torre e subir em cima daquele inimigo, em cima do titã. Então a gente vai enfrentar os chefes novamente. O nome de cada um deles é bem genérico. Tipo, eu imaginava que dava pra colocar uma criativa mais, maior, mas... Ok, vai, vai pra cima dele. E ataque ele com um ataque direcionado. É assim que eles traduziram o home attack? Olha, não está errado. É simplesmente isso o que eu vou dizer sobre isso. Mas é, o fato da gente estar com o um turno máximo... Aqui por conta da minha quantidade de anéis é bem fantástico. A propósito, o Weaver, né? O Weaver ali certamente está fazendo zero esforço para atacar o Sonic aqui, né? Ele não, não tem projéteis nem nada para ajudar ele com o que está acontecendo, porque. Oh, yeah! ataque ele. Cadê ele? Yeah, eu estou no topo sem dúvida alguma, mas. Oh! Eu tinha que simplesmente ir para quê? Ahn. Um, alguém pode me explicar o que acabou de acontecer ali? Porque eu certamente. Eu acho que ele. Não. Oh. O que, que acabou de acontecer? Oh, ok, simplesmente a cena aconteceu aqui. Uh, tudo. Tudo bem, deu certo. Vagamente me lembra uh, da luta contra os dragões em Breath of the Odd. Luta? Aquilo não é uma luta. Uh, enfim, me lembra como você sobe em cima de dragões em Breath of the Wild, mas uh, aqui você não tem flechas para atirar. Ok, a gente simplesmente foi para longe porque... Oh, ok. Tudo bem. Simplesmente a gente tem uma lista de Starlight Carvel aqui que a gente tem que subir. Uh, meio... Olha, sei não. Eu acho que reutilizar isso aqui é, é um pouquinho de folga demais. Uma desculpa para não criar algo mais criativo do que está sendo utilizado aqui. Tipo, o fato de eu comparar isso aqui com Starlight Carnival já diz o suficiente, na é verdade. Me pergunto se eles estão literalmente reutilizando o mesmo código. Ou não, porque eu estou curioso e eu estou colidindo diretamente uh, com projéteis a propósito, por falta de atenção, mas tudo bem. Eu realmente deveria ter desenhado o um sinal de infinito ali para seguir em frente, mas tanto faz. Enfim, a gente só precisa uh, continuar por aqui por um tempo arbitrário até chegar até o fim, correto? Ou, tipo, eu tenho que pular quando chegar perto da cabeça dele e ativamente fazer alguma coisa? Eu não sei, mas eu estou vendo a Esmeralda ali. Nossa, mente, o Turbo não tá fazendo muita coisa aqui, não é? Ok, finalmente a gente tem a capacidade de chegar aqui. Pera aí. Oh, tenho que apertar quadrado. Não atacar com me ataque aqui. Ok, faz sentido. É isso que você faz com todo o santo tempo de Esmeralda aqui. E agora... Eu me pergunto como exatamente essa luta vai ser. Ok, Super Sonic no não, não, não, yeah, yeah, Eu sei exatamente isso, mas como é que isso aqui vai funcionar? Um, eu tenho que chegar perto dele. Será que isso aqui vai ter tipo mecânicas diferentes comparado? E yeah. Não, isso aqui, isso aqui tem mecânicas diferentes porque é mais desviar até você chegar no chefe do que é o, me... o quê? Eu fui atingido? Pelo que eu discordo completamente disso, mas tudo bem. Ou oh, ele vai atacar? Yeah, ok. Hora de imediatamente trucidar e... Pera aí. Yeah. Ficar reutilizando esse ataque diversas vezes, porque simplesmente isso é a coisa mais eficiente de se fazer esfomear Ou oh, não, podia ter atacado ele ali mais. Ah, paciência. Um, ok. Eu estou suficientemente perto dele, ali, mas... Ah, ok, tudo bem. Tanto faz. Simplesmente, sai dizendo... Ou oh, eu podia ter deseado melhor disso, sem dúvida alguma. Bom, pra falar a verdade, eu acho que a coisa inteligente a se fazer era, tipo, desligar o... Uh! Vem do nada. Do nada vem uns mísseis ali que eu não consigo... Dezear adequadamente. Um, ok, pra falar a verdade, eu deveria... Yeah, utilizar o L1 e R1 para desviar, Porque isso... Faz o melhor efeito. Mas é, yeah, isso... Definitivamente não tem cara... De ser uma luta difícil. A propósito, o jogo não deixou eu... Fazer o um ataque do... Triângulo e Círculo ali, o que... Certamente foi uma decisão esquisita. Porque eu acho que eu tava conseguindo fazer... De boa contra o chefe, mas... Né... Yeah. Ah, todos os chefes aqui, titãs, mesmo que tem um... Sempre esses negócios elétricos que saem deles, né? Ok, temos círculos vermelhos ali que provavelmente eu vou ter que desviar. Isso vai ser significativo aqui e difícil de desviar ou não. Eu não realmente sei, mas ok, eu não sei como... Eu... Consegui dizer ah, daquilo tudo, mas certamente Eu consegui Mais do que imaginava uh, Eu acho que ia yeah, simplesmente ficar Indo Até ele decidir me atacar a coisa correta Oh, peraí Ele me ataca mais de uma vez Oh, incrível Ok, esse já ataca um monte de vezes Aí faz isso e yeah. Oh, eu pensei que fosse Num ciclo só, mas não foi o caso Oh a última pancada vai ser numa cutscene. OOOOOOOOOOOOOO! Oh! O negócio do minigame de pesca? Isso é. Bom, pra falar a verdade, o negócio do minigame de pesca, aquele tipo de Quick Time Event, é basicamente a mesma coisa do que o Home Attack perfeito de Sonic Colors Ultimate. E agora só vai ter uma cena final onde eu tenho que apertar botões rápido, correto? Ahn. Um... É, yeah, basicamente. Não, não, não. Simplesmente é uma questão de time. Oh, não, não, não. Deixa pra lá. Eu tinha que apertar botões rápido. Não tinha como não apertar botões rápido. Ah, só que foi simplesmente arremessar ele pra longe, estilo Metal Gear Rising. <risos> ah, não deu pra interpretar direito o que acabou de acontecer ali. Não, não, não. A luta ainda não acabou, por incrível que pareça. Meu! Eu queria que ele simplesmente girasse... Ele feito o Bowser e arremessasse, mas, infelizmente, isso não aconteceu... ainda. Ok, simplesmente, mísseis direto ali, os próprios tudo bem. Mas, olha, se... houve uma oportunidade, cega. Vocês desperdiçaram a oportunidade. Ele o matou. Ele quem? Exatamente. Será que, tipo, já na Terceira Ilha a gente vai descobrir? Eu não sei. Será que o Sonic vai ser atingido por outro míssil balístico intercontinental? É, intercontinental. Ei, hey, menção do Super Knuckles também, a propósito. Significando que é que eu Ué, porque o Sonic tá dizendo, ah, só falta mais um, quando ainda tem mais três ilhas? Tipo, como se ele soubesse exatamente o quanto que faltava ali. Enfim, tanto faz, não importa. Mas... Ah, yeah, não, basicamente eu acho que depois de todo vídeo, a partir de agora, eu vou começar o episódio uh, conseguindo mais níveis de velocidade, desde que eu tenha cocos suficientes para fazer isso, que uh, não existe certeza alguma se isso vai acontecer ou não, e yeah. sim, B basicamente, é o que está acontecendo. Oh, ele pelo menos dizia de um, oh, conseguiu dizer de alguns ali, parabéns, ele aprendeu um pouco. Não o suficiente, mas um pouco. Oi, oh, tem um vulcão aqui no meio. Oh. Então isso significa que temos. Uh, também um padrão. Uh, teremos que descobrir como o Sonic interage com lava aqui. Mas é, eu certamente podia ir nessa direção e procurar. Não, pra falar a verdade, yeah, e liberar o Tails é a primeira coisa que eu devo fazer aqui. Sem dúvida alguma, isso é algo que não exige nada, isso somente acaba liberando possibilidades mais do que qualquer outra... Que que é isso? Aquilo foi basicamente a nuvem de Super Mario Road. Acho que isso é uma bela maneira de escrever isso. Enfim, temos um quebra-cabeça aqui, mas quer saber? Primeiro vamos acabar com esses inimigos, porque eles estão aqui e vão dar pontos pra mim. Ok? Certamente eu poderia ter faz... feito muitas coisas melhores do que eu acabei de fazer ali, mas... É... não, não vou me preocupar. É, perdi o tubo de anéis Máximos, mas não vou me preocupar. Ok, qual é com os Tetrominos? Tipo, isso aqui é Korok de Ma... Ai, Hã? Oh... Ah, yeah, não, isso... Isso definitivamente é um quebra-cabeça de Korok. Isso não podia ser... Aquele inimigo ainda não estava eletrificado, mas tudo bem, eu não vou questionar isso. Ei, hey, qual é? Eu queria atacar ele de longe ali, mas tudo bem, o jogo não deixou. Ah, se eu voltar aqui, o quebra-cabeça resetou? Sim, o quebra-cabeça resetou. Simplesmente tenho que fazer silo aqui em coisas e vai estar na ordem. E... Ah, yeah, não, isso... Isso é um quebra-cabeça de Korok. Isso é tão absurdamente um quebra-cabeça de Korok que chega a ser um vago insulto, mas tudo bem. Ah, mas é, uma coisa que eu devo mencionar aqui em termos da música é que os itens do Tails são engrenagens, isso não tem nada a ver com a música. É que, tipo, a música no próprio Open Road, quando você fica parado simplesmente escutando, é definitivamente. Uh, melhor do que as fases do cyberspaço e eu... Tipo, só tenho que ficar parado pra realmente escutar e prestar atenção e julgar isso. Se bem que, honestamente, só escutando a trilha sonora com calma pra ter uma certeza. Pois, oh, eu fui diretamente pra onde eu queria ir e eu não tenho nenhuma engrenagem... Oh! Ok, pensei que isso aqui fosse... Os negócios que você tinha que ativar ali, mas não, não, não, isso não é o caso. Uh, quero uma fase sobre esse... Peraí, o quê? Eu liberei... Isso, isso... Eu não imaginava que eu ia utilizar, liberar um pad ali, mas ok, agora eu sei que isso existe. Sabe o que também existe? Isso... Olha... Tipo, eu, eu... Isso é... Não tem desafio nenhum, não tem nenhum... Componente de timing para você fazer isso. Qual, qual é o videogame? Ah, a propósito, isso aqui é uma ilha vulcânica uh, chamada Chaos Island, Ok, então uh, eu pensei que isso ia simplesmente se chamar Volcanoes Island, mas tudo bem. Uh, o fato dessa ilha ter esse nome provavelmente sugere que. É aqui onde a maior parte do enredo vai ser liberado, porque... E yeah. é. Mas, enfim, vamos seguir em frente por aqui. A gente tem muitas direções pra ir e a gente pode basicamente ir à vontade. A ah, propósito, mais, mais uma dessas bases do Eggman. Tipo, basicamente tem uma por ilha. E sempre tem uh, algumas fichas de pesca ali. Uh, por quê? O jogo está me ensinando, como dizer agora. Eu provavelmente devo ter apertado uh, um botão por acidente, agora que eu estou pensando, mas... Eu não sei. Tem cocos aqui em cima. Eles basicamente estão no lugar inteiro. Em todo lugar que você for você vai acabar tropeçando em um Estou percebendo que, tipo, tem Muito mais 2T Aqui do que A maior parte do jogo até agora Isso é uma decisão Interessante, sabe o que é interessante também? Este brilho Será isso... Ok, uma chave, legal Definitivamente... Ei, olha, temos uma fase aqui Mas eu não tenho nenhuma engrenagem Para liberar isso ah, Será que tem algum chefe Por aqui que eu possa... Casualmente enfrentar pra conseguir uma engrenagem Eu meio que tô precisando delas Oh, tem inimigos aqui então, quer saber? Deixa eu tentar enfrentá-los Ver se eu consigo alguma coisa com isso Ok, yeah Justamente eu imaginava que eles iam ser desse tipo que se defende Mas tudo bem o okay. que? Huh não imaginei que eu fosse acabar sendo atingido ali, mas tudo bem, tanto faz. Oh, é assim que eles se defendem ali. É só uma barreira um pouco diferente. Bom, pensei que eu pudesse conseguir uma engrenagem ali. Não foi o que acabou acontecendo. Triste, mas tudo bem. E se eu lutar contra todo mundo aqui? Será que eu consigo? Eu saco aqui, tipo, eles ficam tão longe um dos outros que não dá realmente para utilizar aquele grande ataque circular para acabar com todo mundo tranquilamente, que seria o ideal porque eu tô querendo fazer aqui, mas tudo bem, e tanto faz. Simplesmente, Hã? ok, o okay, que eu consigo depois disso? E é exatamente o que eu imaginava, um dispositivo mnemônico. Eu tô simplesmente indo em direções aqui, indo em direções sem chegar em conclusões, e também... Não tô vendo nenhum chefe na minha frente. Oh, aí um momento. Em primeiro lugar, eu posso liberar o mapa ali. E eu já detectei um mapa na minha frente. Então, quer saber? Fantástico. aí. Mas primeiro, vamos novamente acabar com esses inimigos aqui. É yeah, Eu consigo acabar com dois no único ciclo. Não sei porque o Sonic decidiu jogar aquele inimigo pra longe desse jeito, mas certamente... Foi uma decisão que ele fez ali. Uou! Oh, yeah! Eu fiz o Cyberloop rápido, que foi uma coisa que eu liberei. Basicamente, você tem que ter combo suficiente para fazer isso e é assim que funciona. Ah, enfim, o que, que eu preciso fazer aqui? Simplesmente, fico aqui e alguma coisa acontece. Espera aí, de novo isso? Sério? Isso não é difícil! Você só segura L1... E R1, é só isso que você faz. É só isso que você faz. A propósito, o Sonic continua, tipo, colocando a mão na cabeça como se ele estivesse machucado ali, não importa o que eu acabe fazendo, mas... É, não, eu quero uma engrenagem. Oh, peraí. É, o ícone de chefe. É basicamente aqui na esquerda, exatamente ali. Oh, somente... Oh, é shinobi e não ninja. Será que isso vai ter um significado real aqui? Ou simplesmente, simplesmente... Ok. Não. Eu acabo com ele, eu torcido, e é basicamente isso. E... seguro, triângulo e círculo, e... Yeah. É assim que você... Isso, isso nem conta como chefe. Isso é completamente patético. Ok. Seria hilário se eu pudesse dar mais um soquinho ali pra acabar com ele, mas isso acabou não acontecendo. É yeah, aquele que ele realmente é um inimigo tão fácil que ele podia ser considerado um inimigo básico, ao invés de ser, uh, tipo, um chefe. Ah, uh, mas é, yeah, novamente eu libero um dashpad que leva a gente para uma sequência inteira ao invés de outra coisa. E hey, aí você? Eu tenho sementes. que yeah. é ok isso? É, yeah, deu uma aumentada razoável nos níveis. Eu, na verdade, não prestei real atenção para quantos... Oh, e agora nós estamos começando a ter obstáculos no meio disso tudo. Ok! Não, não, não. Com obstáculos no meio disso, isso começa a ser, tipo, mais fase ao invés de ser qualquer outra coisa, mas enfim, cal calma aí, Deus. Eu vou te salvar ali. Eu só preciso uh, dar uma explorada aleatória por uns momentos enquanto isso tudo acontece e eu consigo... Uma ferramenta pra. Um... Ok, isso. não era o que eu imaginava, mas tudo bem. Deu certo e é isso que importa. Eu basicamente vivo repetindo a mesma coisa sobre isso, porque. Yeah! Isso é meio que uma coisa que se repete diversas vezes aqui. Me pergunto se eu vou conseguir. É, encontrar. A parte com o Big, aqui mais rápido do que de costume. Ok, já yeah, já tenho ferramentas suficientes para liberar o Tails. Me pergunto se eu vou ter que liberar alguém no, nas ilhas 4 e 5. Ok, já sei. Na ilha 4 a gente vai salvar o Eggman, e na ilha 5 é um mistério. Oh yeah, e o Sonic continua. Oh, ele basicamente. Então, Sonic basicamente não fugiu completamente do cyberspace. Ah, e ele tá tendo. relapso. Ok. A nos nos me um Mas, Mas, a eu tô dizendo, a ele a é a o Brainerd. É é, isso. chamar isso de mutação eu certamente não, é, não, é uma decisão, Tails. Bom, <muching> <mas muching> pelo menos a gente tem um nome o que está acontecendo Eu aqui. Espera aí, será que acha? a cyber corrupção agora vai estar refletida uh, o tempo você inteiro no, no modelo do down? Sonic, agora que uh, está piorando? Eu não sei. Mas Ei, hey, pelo menos o Tails aqui, tipo, não está. Completamente aterrorizado o tempo inteiro, como em outros jogos. É Eu estou é... é. Não é Wegman, a propósito, não está prestando. o oh, R2 no ar, X no ar. É ok. O uh, é Eggman não está prestando atenção também. suficiente na filha dele. Tipo. É tão gritante que ela vai se rebelar contra o Eggman. Ah, mas enfim, eu quero treinar isso aqui. Corre em volta do inimigo. Ok, R2 no ar, X no ar. Peraí. Ok, pensei que o jogo ia dar uma oportunidade pra gente. Oh, aperte triângulo pra ir pro simulador. Uh, R2X. Ok, tudo bem. Sonic simplesmente casualmente tendo poder de lançar energia de suas mãos como se fosse Dragon Ball. Não vou questionar o que está acontecendo. O que é aquilo? Aquilo parece com Angel Island. Eu estou interessado no que raios está acontecendo ali, mas... Uh, acredito que eu vou entrar em diversas tangentes... Antes que eu chegue remotamente perto. E yeah, é, ok, jogo, não precisa me explicar o que eu já completamente compreendi ali. E yeah, é, não, essa saída aqui tem bastante segmento 2D isso é legal. Novamente, já deixei bem claro uh, de como... Eu gosto dos segmentos 2D aqui, etc. Uh, mas o problema é que, tipo, quando você chega num segmento longo desse, você nunca sabe onde vai acabar parando. Oh, aí! eu acho que essa estrutura gigante aqui, a única maneira de realmente explorar ela é simplesmente através do que eu tô fazendo aqui. Oh, isso foi a coisa mais triste. Peraí. aí. Huh. Eu meio que simplesmente tem uma volta danada que acabou me deixando no mesmo lugar. Então, quer saber? Tudo bem. Espera, eu não prestei atenção. E, ah, não, o modelo do Sonic não está demonstrando a mesma coisa que ele está demonstrando nas cutscenes. Ah, justamente, ter substituído o modelo dele ou ah, criado ter feito o efeito se aplicar aqui seria justo, mas, sei lá, pode ser que... Seja algo que tenha sido criado exclusivamente para as cutscenes, portanto, não pode ser facilmente aplicado aqui no jogo, casualmente. Eu não sei. Um, yeah, eu não sei para onde é isso aqui vai me levar. Espero que eu consiga algo de maior substância do que simplesmente um dispositivo mnemônico depois de tudo isso, porque tipo, qual é? Oh, aí, eu já, já vi umas fichas uh, do Big ali, então isso é algo de significado potencialmente. Ok, não, tudo isso era simplesmente pra chegar aqui em cima e eu consigo uma chave, eu consigo um monte de anéis e tem vários cocos aqui. Não, parece que a gente simplesmente chega num lugar que tem diversas recompensas de diversos tipos, mas não é nada super especial pelo que observei aqui, mas yeah, compensou um pouquinho. E também tem um outro lado. Será que esse outro lado é simplesmente uma maneira alternativa de chegar aqui? Ou tem um pouquinho mais de substância? Eu não sei, mas acaba de perceber que, tipo, o meu analógico do DOSHOA4 está começando a meio que raspar um pouquinho dos lados, não sei se isso é simplesmente sujeira ou plástico lateral está começando a erudir Ou se é realmente o um mecanismo do analógico, mas a resposta é que eu não sei e de repente eu estou aqui Ok, legal que a gente está aqui, uh, sem dúvida alguma Mas uh, eu estou interessado no que existe... Oh, ah, yeah! sim, sim, tem, tem algo aqui Fácil de se adquirir Oh, ok Um segmento, essa da fase Tudo bem, eu compreendo Eu aceito novamente Algo me diz que essa ilha aqui Simplesmente pelo fato de ter tantos Segmentos desses 2D, vai acabar sendo a mais longa de todas De se explorar Porque tipo, você simplesmente Entra numa dessas sessões e até você Sair, ela vai dar eu... eu simplesmente estou aqui de volta Jogo, eu não quero estar simplesmente aqui de volta, deixa eu... Ok, estamos num lugar melhor e mais normal ah, Algo me diz que fica aqui, não é super legal, então deixa eu simplesmente ir por aí Eu tô vendo que se eu seguir em frente eu vou conseguir liberar um pouquinho mais do mapa, então isso é legal Pera aí, não, não, não. Eu, simplesmente, vou ter que reativar aquilo múltiplas vezes, não é? Ah, não sou fã disso, mas tudo bem. Se é isso que vai ter que acontecer, é isso que vai ter que acontecer. E ir pra cá simplesmente leva a gente aqui de volta e... Ok, tudo bem. Eu acho que eu estou satisfeito com a minha exploração aqui. Eu acho que se eu continuasse a observar tudo por ali, ia simplesmente acabar sendo redundante pela natureza do negócio, mas enfim, é yeah, tem isso aqui, o que é isso aqui? Oh, cause um monte de antes do tempo acabar? Moleza, moleza, e, novamente moleza. Oh, você meio que desvia enquanto você faz aquilo também, então, hum. É, yeah, eu não sei quanto se vale a pena. Realmente usar aquilo. Eu acho que dá pra, tipo, ficar spameando os dois tipos de ataque. Após esquiva e turbo pra fazer tudo funcionar ali. Mas eu... Não tenho nenhuma certeza de verdade. Mas... Eu vi ali um chefe... Oh! E yeah, aquilo é um chefe que eu posso derrotar agora? Ou é um dos titãs que eu devo derrotar? Tá aí uma bela dúvida, Mas enfim, provavelmente vai ser resolvido Uh, logo logo Eu vou conseguir o suficiente para liberar Um dos ataques de 40 pontos uh, De habilidade ali O que vai ser legal e, e, ah não, acho que aquilo É o chefe Oh, peraí hum. Isso foi Meio bizarro Considerando a ordem de ataques ali Mas tudo bem Fortress É o nome desse chefe Como exatamente eu posso Chegar nele? Eu não sei Ele parece impressionante Sem dúvida alguma Isso parece mais um titã do que qualquer outra coisa Como é que eu... Oh, ok Simplesmente fazendo corrimãos aparecerem Ali do nada Eu não vou questionar Espera aí Ok, tudo bem, o jogo quer que eu... Momento Sonic Lost World, porque você vai mais rápido nesses corrimãos, não é? Ok, tudo bem, eu compreendo, isso é bem simples de se entender E é bem simples também de se entender que o jogo está limitando a minha velocidade nos corrimãos Até que arbitrariamente eu vou chegar perto o suficiente a ponto de atingir ele Que é exatamente o que acaba de acontecer, então eu vou fazer isso ah, então eu vou fazer isso. E então eu já instantaneamente ganhei. Uau! Ah, certamente eu não imaginava a luta mais fácil do mundo, mas... Foi o que eu acabei conseguindo. Me dê essa engrenagem imediatamente. E aqui nós estamos... Oh, isso aqui não é necessariamente... Isso, isso não parece nem um pouco uh, com o que parecia de longe. Isso aqui é simplesmente, tipo... Águas térmicas, vulcânicas, porque é exatamente o que isso aqui é. Uh, tipo, não tem uma área de Monster Hunter Road que é bem parecida com essa também? Bom, é, é simplesmente natural de se encontrar numa área vulcânica, mas é certamente uma área bonita aqui. Eu aprovo. Oh, mais uma engrenagem de graça? Yeah, eu aprovo. Com toda a certeza, mas... Ah, não, esse, esse jogo, por mais que tenha umas texturas esquisitas de vez em quando, ele é realmente bonito. E também ele roda uh, muito bem no computador. Só tem que, tipo, um defeito que... Oh! Você tem que ir rápido nesse. Fascinante. O um, que, que eu ia dizer? Eu não lembro o que eu ia dizer. Pera aí, não é isso que eu quero. Que... Yeah, eu, eu ia dizer alguma coisa. Acabei esquecendo completamente. Isso é um fracasso. Ah, sim. É... O problema é que esse jogo não tem configurações suficientes. Tipo, dá pra desligar algumas coisas, mas não é tipo bom o suficiente para fazer o jogo rodar bem no Steam Deck, por exemplo... O que... Então é legal. Tipo, eu sei que o jogo uh, é meio que feio pra burro no Switch, eu vi o vídeo da Digital Foundry, afinal, comparando as versões, mas eu só me pergunto porque, tipo, o... a versão de PC não deixa você trucidar os gráficos da mesma maneira, porque isso permitiria que rodasse num Steam Deck com facilidade, mas... Também parece o tipo de coisa que a Sega pode colocar mais tarde através de um patch, mas eu não sei se isso realmente vai acontecer. Enfim, aquilo é um segmento inteiro, sem dúvida alguma, mas eu quero liberar mais do mapa. Ok, simplesmente mais um segmento de correr rápido até outro lugar. Ou, oh, não necessariamente... O uh, que, que o jogo quer que eu faça? O que, é que o jogo quer que eu faça, de fato? Bom, se eu seguir por aqui, eu vou fracassar completamente. Um... Yeah, não, isso aqui tá. Tá realmente arbitrário, ao meu ver. Yeah, eu fiz isso. Fantástico, mas isso. O que o jogo quer que eu faça? O que o jogo quer que eu faça? Ah! Isso vai ser um problema aqui. Tudo bem, então. Meu, meu, que difícil você perceber que é isso que tá acontecendo, mas tudo bem. Eu acho que isso foi feito de propósito uh, para você gastar realmente um tempo sem saber o que fazer. E, quer saber? Parabéns, designer de quebra-cabeça. Esse, mais ou menos, quebrou a minha cabeça por um breve momento ali. Meu, agora eu tô vendo aquele túnel... Ali aquela tubulação gigante. está me lembrando uh, de uma tubulação gigante que existe em Borderlands. Que, se eu não me engano, é onde você faz um grande pulo com um jeep. E o Mordecai fica todo animado quando você faz o pulo. Espera aí, aqui não é Borderlands 2, considerando que o Mordecai jogava no primeiro. Eu, eu agora estou ficando... Uh, completamente confuso. Olha, faz tipo uma década desde a última vez que eu joguei Borderlands, eu não deveria me preocupar com isso. Então, vou simplesmente seguir em frente por aqui até eu chegar em algum ponto de interesse aleatório que certamente deve aparecer aqui. Ah, uh, quer saber? Sabe o que é um belo ponto de interesse? O pico do vulcão, sem dúvida alguma. Mas, yeah, não, provavelmente o Pico do Vulcão deve ser a última área que a gente tem que liberar por motivos, então, yeah, eu não vou me preocupar com isso. Ok, yeah, yeah eu, não, eu não vou me preocupar com aquele corpo também não, simplesmente não parece como algo que merece super preocupação. Hum, eu acho que eu deveria, tipo, pelo menos fazer uma fase aqui, porque assim... Oh, tem uma fase ali, então fantástico. Assim que a gente encontrar uh, alguma esmeralda, a gente pode coletá-la imediatamente, o que vai ser o ideal. E é yeah, ok, o jogo simplesmente decidiu me arremessar nessa fase aqui, então tá ótimo. Uh, e utilizando essa mola eu consigo pegar uma ferramenta, o que novamente é fantástico. Nenhum sinal do Big também por enquanto, mas... E yeah, pelo que eu vi... Uh... Liberar o Big existe um pouquinho mais de exploração do que a maioria das coisas aqui. Ah, a propósito, este é o momento perfeito para liberar esse golpe giratório. Ou oh, combo automático. Não, sem combo automático, simplesmente golpe giratório. Ok, X do um Combo. E yeah, é, ok, isso parece tremendamente razoável. Eu gostei. Ah, e agora para liberar a próxima coisa eu preciso de quantos pontos? 50. Ok, tudo bem. Certamente é algo que eu vou conseguir liberar antes do próximo jogo. A propósito, isso aqui é um 3-3. Será que a gente vai encontrar um ambiente genuinamente diferente? Não, simplesmente Sky Sanctuary também. Pô, oh, Sonic Forces, você consegue... Oh, isso aqui é... Genuinamente, Sky Sanctuary de Sonic Generations com design um pouquinho alterado. Tipo, isso é extremamente fácil de se reconhecer aí. Ok, pensei que eles iam colocar uh, um anel vermelho ali, mas não. E yeah, é estranho, o jogo adora colocar Ih, os anéis vermelhos bem na cara, ao invés de ser em algum caminho alternativo. Isso meio que tira o incentivo uh, de você explorar aqui o que... Ah yeah, não, isso não é algo ideal, mas tudo bem, é o que está acontecendo. Oh, e é claro, isso é uh, eliminando as sessões 2D, porque é assim que isso funciona aqui. Pelo menos aquele corrimão específico ali funciona... Ele meio que quebra no Sonic Generations. Não sei se isso é por causa que... Uh, 60 quadros por segundo ou o quê? Porque, honestamente, Sonic Generations é um pouquinho quebrado em sistemas modernos no PC. Simplesmente por motivos de, tipo... Jack x9 e outras coisas Eu acho que eu meio que acabei ignorando Não, eu não acabei ignorando nada ali Ok, fantástico Ah, e agora para pegar O último anel vermelho O que eu necessito Eu acho que eu vou simplesmente coletar ele Yeah, ok Eu necessito simplesmente seguir em frente Sem usar o meu cérebro ah, Só 63 anéis Oh, ok É somente isso e... Por três segundos eu não consigo um Rank S. Ok, tudo bem, eu compreendo. E, ah, não, isso só me ensina que definitivamente a lição a se tomar aqui é que tentar ir em caminhos alternativos, etc., uh, pra você pegar Nezermelhos não é algo que realmente vale a pena. Simplesmente escolhe o caminho e utilize o mínimo possível do seu cérebro. Não sei que você tenha ido rápido, esteja tentando ir rápido, porque nesse caso o meu que acaba compensando em certas ocasiões. Tipo, eu acho que tomar esse caminho aqui é algo que vai compensar aqui, mas tudo bem. Uma coisa que eu percebi é que utilizar... Uh, o turbo no ar ao invés do ataque direcional é a coisa ideal a se fazer em boa parte das sessões aqui. Tipo, o fato deles terem tornado o um ataque direcional tão lento com aquele impacto extra uh, é exatamente o que incentiva isso. Não sei se aquele caminho foi mais rápido ou menos rápido, mas certamente foi o caminho que eu tomei ali. E yeah, ok, simplesmente evita atacar os Egg Robots ali. Não vale a pena atacar os Egg Robots. Simplesmente ignore os inimigos e dá tudo certo. E assim que você corta um monte de caminho. A propósito, esse segmento aqui de ponte não foi feito para o Sonic mais lento desse jogo. De maneira alguma. <risos> Eu acho que ali era um segmento que justificava eles colocarem dashpads para fazer o Sonic ir mais rápido, eu acho que esses momentos são raros, mas de vez em quando é possível. A propósito, eu vi a dica ali na tela falando da Amy, eu tava ficando bem confuso por um instante, mas ok, eu já aprendi a situação. Ok, aquele foi um loading extra longo, mas tudo bem, hora de ir aleatoriamente nessa direção. Oh! E obter a esmeralda do carro eu... Pera aí... Eu podia ter simplesmente seguido ali pra... por cima normalmente. O que eu ganharia se eu seguisse ali por cima normalmente? Quer saber? Eu acho que aquilo simplesmente seria um caminho alternativo. Mas... Ah, ok. Simplesmente... Vamos seguir aleatoriamente em direções e seremos recompensados. Uh! Ok. Isso aqui é meio que perfeito. Se eu seguir por aqui... Eu vou chegar diretamente... Eu acho que eu tava indo na direção... Ah, yeah, não. Definitivamente indo na direção completamente errada, mas tudo bem... Oh, não! Uh, consegui me recuperar. Não sei como, mas eu consegui. Pera aí. O ideal a se fazer é Sonic. Não perca o controle completamente. É ir pra cá e assim a gente libera com facilidade uma parte do mapa. Oh, aí, eu acho que eu uh, pulei longe de onde eu deveria ter ido, mas tudo bem. O que está acontecendo aqui? Ahá! Yeah, eu acho que eu simplesmente tenho que chegar ali em cima que eu vou poder ativar coisas e liberar parte do mapa, correto? Sim, oh, ok, eu só tinha que ativar esses três botões. Oh, agora que eu tô percebendo, tipo, o motivo do Sonic tá ali com a mão na cabeça é por causa da uh, cyber doença ou etc. Ok, e tem uma ilha inteira que ainda não investiguei, mas tipo, é só ir ali naquela direção que a gente chega naquela ilha de boa. E eu acho. Pera aí, ou. Oh. Não, é, yeah. não, tava tentando. Fazer algo absurdo que realmente não daria certo. Uh... Yeah, não, deixa eu dar uma meia volta rapidão aqui. Deixa eu só. Uh. Olha, eu já vi gente dar uns pulões absurdos aqui. Uh, com só tipo fazer um boost, dar um pulão, isso uh, permitir grande exploração, mas não realmente consegui fazer isso. Funcionar de uma maneira super boa aqui, mas... Yeah, eu acho que isso é só questão de aprendizado. Uh, pra onde que eu tô querendo ir mesmo? A resposta é... Yeah, ok. Eu acho que é aqui onde eu estava. E... Yeah, realmente, é isso. Ah, a gente acaba indo justamente onde a... Esmeralda azul está ali, casualmente. Pera aí. Quadrado e... Ok, não só no, no sentido invertido que você realmente pode acessar ali o, a engrenagem que tem que ser coletada. Ah, é, honestamente, não estou interessado em fazer isso ao contrário no momento, então aquela engrenagem vai ficar pra lá mesmo, esquecida. E não vai ter problema, porque tipo, jogo sempre generoso com os dispositivos mnemônicos. Ok, se eu seguir por aqui... Onde que eu vou parar? Eu me pergunto, extremamente curioso... Oh! Aquilo, aquilo realmente não parecia algo com muito propósito, mas tudo bem. Isso, essa atividade de correr no círculo é tão filler. Mas tudo bem sem questionar. Yeah, não parece que não tem basicamente nada nessa ilha, Ainda a Esmeralda. Não, para falar a verdade a Esmeralda do caos tá bem longe. Yeah, só, essa, aí não tem muita coisa acontecendo nela. O 2D, meu que quebrou? Ok, o 2D ali super quebrou. O que eu fiz para ter feito o 2D super quebrar ali? Eu não tenho a menor ideia, mas ele definitivamente super quebrou. Enfim... Uh, que o jogo quer é que eu vá no simulador aqui? Porque tem um inimigo aleatório voando ali em cima. Ok, o que o simulador quer que eu aprenda? Oh! Então, assim que eu enfrento ele, simplesmente fico parado e deixo o projeto chegar em mim? Sim! Essa é a resposta. E aí, simplesmente... O quê? Uh, voando? Sim, voando definitivamente. Ok. Momento Mario 64 casualmente acontecendo ali. Não era de maneira alguma o que eu esperava. Oh, meu Deus. Isso aqui é tipo... Uma interação de significado real nesse jogo. Não imaginei que eu fosse encontrar isso, mas eu acho que eu encontrei a primeira desse tipo aqui. Quer saber? Não, eu, eu quero voar. Eu absolutamente quero voar. Ei, você. Yeah, você mesmo. Deixa eu só... Yeah, fazer isso. On attack. Right. Então a gente vai pra cá. Eu posso simplesmente, casualmente, Vou até onde eu quero? Ou isso aqui tem limites? Uh, Ahn... Yeah, é, não, eu meio que tô conseguindo... Será que dá pra você fazer isso indefinidamente se você quiser? É possível, mas eu meio que acabei explodindo aquele bicho ali, então... Uh, eu não exatamente vou investigar isso agora. E nós temos uma cena. Extremamente dramática porque. Yeah, sempre tem que ter a cena estabelecendo o titã do lugar. E esse. Titã aqui. Yeah. Realmente parece. O, o Eva. Só. só altere as cores. E yeah. Um, Sonic, honestamente a coisa mais inteligente é se fazer. Pera aí, o quê? Ahn... Uh, yeah, não. Sonic disse... Ah, oh, vou fazer o meu melhor, mas... Olha, seja honesto, Sonic. Você está simplesmente fugindo. Fazendo nada além disso. A não ser que, tipo, você dê um jeito de... Uh, jogar um chefe contra o outro aqui. Ahn... Uh, ok, eu tinha que pular ali. Jogo, você não deixou isso claro o suficiente, mas tudo bem. Eu não vou questionar, mas... É, yeah, não. Eles realmente deram um jeito de fazer segment, uh, segmentos de fase de verdade aqui no Open World. Ou... Oh, meu, tentei utilizar o... Drop Dash ali. Uma tentativa genuína de fazer ele ser útil ali, mas infelizmente acabou não acontecendo. Mas... e só que vai ser simplesmente um... Segmento de fuga com um fim fixo, na verdade. Enquanto a gente é constantemente atacado por serras elétricas que não são super. Bom, serras circulares, especificamente, que não são super, super ameaçadoras e tipo, yeah, eu tenho que saltar ali e ficar mais lento até a gente chegar no ponto. Que... ou oh, eu acho que esse corrimão é exatamente o que vai permitir que a gente... Não, não. Uh, esse pool... Alguma coisa vai permitir a gente atacar aquele subchefe. O que Quando? Eu não sei. E aquela estrutura ali, sem dúvida alguma, parece interessante. Ok. Ok, eu pensei que você pudesse fazer o quickstep Step ali, mas não. E... Huh. Ok, aconteceu meio que o exato oposto do que eu imaginei que fosse acontecer, mas... So. <risos> e agora isso imediatamente já se transformou numa relutante amizade pelo jeito que as coisas vão aqui. Enfim, o que é isso? Uh, não que eu imaginava. Meu, toda vez que eu uh, faço um círculo no negócio desses e consigo. Fazer um dash pad aparecer, eu fico surpreso e vagamente decepcionado, como consequência, mas tudo bem. Aqui a gente vai conseguir um dispositivo. Não! Novamente, dash pads por aqui, aleatoriamente. Pera aí. Eu acho que eu acabei de ignorar um chefe, porque, tipo, música começou a acontecer ali, mas eu não tenho completa certeza. Enfim, nós temos. Mais um desses aqui e eu imediato. Ok, eu tenho que parar de fracassar completamente aqui. Oh. Yeah, não. Eu tenho que terminar ali e... Ok, isso aqui foi extremamente fácil, pra falar a verdade. É o meio que acabei fazendo ele no puro instinto. E tinha sim o chefe, exatamente na... Aquele negócio que a gente estava antes. A propósito, eu acho que velocidade tem... Muito pouco... A ver com o que você faz ali, mas enfim... Eu... Ah... Será que vale a pena eu me preocupar com o chefe? Não, não vale a pena. Porque eu acho que eu vou... Ter engrenagens suficientes, não importa o que. Se eu quiser... Fazer uma luta contra o chefe... E uh, eu não tiver o suficiente, eu vou simplesmente... Uh, me preocupar com isso quando a hora chegar. E a hora certamente... Não é agora... Neste momento, yeah, eu vou realmente. Ops. Eu vou realmente. Como aquilo não deu certo? Como isso? Oh! isso deu certo, exatamente como eu esperava. Um... O que eu ia falar? Eu não sei, eu tô errando pra caramba. E yeah, aí, isso exige um posicionamento um pouquinho mais preciso do que eu imaginava. Uh, e yeah, eu vou tentar liberar o máximo possível do mapa, porque assim você já consegue fast-travel e assim o resto é extremamente simples. Então, yeah, isso aqui é provavelmente a melhor maneira de fazer isso e... meio que... possivelmente possa ser eficiente o suficiente para ser considerado uma técnica de speedrun. E yeah, eu sei que eu não tô indo na direção da marca que eu deixei ali, mas... Olha, tudo bem. Isso, pra falar a verdade, só me deixou mais longe de onde eu queria ir, mas tudo bem. Oh, tem uma ponte fechada ali. Yeah, talvez eu tenha que encontrar o Tails e fazer ele liberar a ponte ou coisa parecida ali. Porque, do jeito que tudo está... É, é, eu não sei. Vai ver, isso aqui faz uma bola aparecer isso leva a gente pra lá. Quer saber? Uh, é exatamente o que vai acontecer, né? Ok, tudo bem. Eu aceito. Ou, não, não, não. Só levou a gente pra uma engrenagem e... ok. Como eu chego neste segmento do mundo? Bom, consigo uma chave. E a resposta é que eu... Provavelmente não consigo chegar do outro lado, né? Um, subindo aqui, nessa ponta, eu respondo que... Ah, não, pra falar a verdade, é extremamente simples e trivial chegar ali no fim. A propósito. Eu... Parede invisível? Eu. Estou. Indignado. Mas tá bom. Ah, vou simplesmente seguir aleatoriamente. Em frente aqui até eu liberar parte do mapa. Eu, eu, eu sou indignado. Eu estou profundamente indignado com o que aconteceu ali. <risos> ah, yeah, eu provavelmente devo precisar encontrar o Tails diversas vezes ali. Antes de fazer isso acontecer. Surpreso que eu consegui me recuperar ali a propósito. Aquilo parecia uma... Queda bem feia, mas tudo bem. Por propósito, nunca fique em frente uh, daqueles obstáculos. Eles sempre vão te atingir com as oh, pessoas. Não, não, não dá para você simplesmente utilizar timing para dizer a deles e tá tudo tranquilo e de boa. Então, yeah, vou simplesmente escalar aqui a lateral do vulcão através disso tudo. Uh, será que vale a pena lutar contra todos esses aqui? A resposta é... Acredito que sim. eu okay, so... Oh, não, não, não. Isso aqui é simplesmente... Você acaba com... Cada um deles com um único ataque. Tipo, é um pouco difícil... Distinguir quais inimigos são fortes... Quais inimigos não são fortes... E etc. Oh, maravilha! É isso que eu queria... Liberar mais uma parte do mapa. Ok? Yeah, isso aqui é um pouquinho... Mais difícil... Do que a maior parte desses. Só um pouquinho. Especialmente considerando que tipo... A quantidade de tempo fornecida pra você aqui é absurda. Ok. Mais parte do mapa. Meu, como eu chego naquela outra ilha lá longe? Eu não sei, mas algo me diz que... É relativamente fácil... Não tenho por que acreditar nisso, mas... Tudo bem. Oh, tem um chefe ali! Uh, quer saber? Mais do que ser interessado por um chefe, eu sou interessado nisso. Ok. Sem dispositivos mnemônicos. Meu, eu sinto que eu vou repetidas vezes me decepcionar por isso. Eu acho que, sei lá, talvez a partir dessa ilha simplesmente a gente não consiga mais... Op é, mais... Op é! Mais dispositivos Nemônicos através de coisas brilhantes azuis que você ativa com Cyberloop. Mas eu não sei. Eu não sei. Eu também não sei se tipo. O jogo vai acabar tendo algum tipo de uh, pós-jogo de significado. ou Você simplesmente luta contra o último chefe e é isso, o jogo acabou. Porque. Yeah, simplesmente pela natureza do jogo, eu acho que ela não suportaria um pós-jogo inteiro ali. Ok, isso vai levar a gente para um lugar diferente. Eu estou interessado para onde exatamente vai ser isso. Ok, eles. Honestamente, eles estão utilizando os corrimãos aqui com bastante variedade. De tal maneira aqui que eu acredito que o ideal seria nunca mais utilizar corrimãos em nenhum jogo do Sonic de maneira alguma, porque seria puramente redundante. Ah, eu simplesmente voltei para um lugar onde eu já estava, não é? Nessa mente, difícil ter certeza. Ok, se eu liberar isso aqui, o que eu consigo? A resposta é dúvidas e nenhuma resposta. E mais um segmento 2D, novamente, somente de dúvidas e nenhuma resposta. E eu deixei uma semente ali cair. Quem liga, eu não ligo. A gente chega em mais um desses e... Oh, isso aqui é 3D? Ok, mas eu acho que, tipo, tá bem claro. A ordem dos fatores não, não está. Ok, eu, eu já errei, eu já errei. Hora de eu ir pra longe e hora de eu voltar... Ok, yeah, e te... primeiro. Eu tenho que fazer essa peça, ser ativada. Ah, mas também você vai tão rápido com o turbo azul que você fica fora de controle. Ok, primeiro isso, aí depois isso e finalmente isso. E isso é uma cópia perfeita, correto? Sim! Ok, pelo menos foi mais diferente do que o primeiro, certamente. E a gente consegue mais uma semente de defesa. Ah, tem mais algum mapa para liberar aqui? Não, simplesmente um monte. De dispositivos mnemônicos pelo lugar inteiro. Um... Ah, esse é o lugar que me interessa. O que exatamente temos aqui? Quer saber? Possivelmente uma esmeralda. Agora que eu tô pensando, porque isso aqui parece exatamente o tipo de lugar onde se colocaria uma. Mas... Acho que não. Também. Enfim. O que é isso? Isso é uma mola. Não estou realmente interessado nessa mola, exceto que agora estou. Ok, tudo bem. Eu eu, eu vou simplesmente ir. Eu certamente vou continuar indo sem pensar muito no que está acontecendo. Meu, a proposta, eu percebi que eu já ganhei 25 uh, níveis, área de ataque. Isso é muito mais do que eu imaginava. Ok, que okay, é isso. Oh, finalmente mais um desses. Uh, eu acho que eu já tenho o suficiente para ativar alguns Tails, mas eu vou continuar. Simplesmente seguindo por aí sem pensar muito. Ah, ok. Vendo o mapa aqui... Ah, não, não, não. Eu tenho, que, eu tenho que ir aqui pra trás definitivamente. Correção. Meio impossível ir ali pra trás, pelo que eu estou vendo. Ah, na verdade, extremamente, realmente impossível de ir ali pra trás. Então, se eu... Utilizar este corrimão aqui. Oh, olha! Se liga os pontos que eu consegui ali. É tão fácil você conseguir pontos dessa maneira. É realmente absurdo. Um, yeah, eu vou simplesmente seguir por aqui. E acho que isso vai levar a gente para onde eu quero ir. Possivelmente. Uh, já tem algo que parece ali com um ponto de interesse. Uh, tudo bem. V vamos simplesmente ir. Vamos simplesmente ir até não der mais para ir. Oh, pra falar a verdade, pra chegar uh, no meu objetivo, que é a ilha ali do lado que não estava mapeado, isso vai exigir um pouco mais esforço do que eu acho. Ah, uh, deixa eu dar uma olhada no mapa. E ah, não, pra falar a verdade, se eu simplesmente for para frente, reto aqui, eu vou... Chegar em partes interessantes. A propósito, tem gelo aqui. Uh, significa que escorregar é um problema. Pra falar a verdade, eu acho que o gelo mais existe pra uh, te atrapalhar. Impedir que você suba ali do que qualquer outra coisa. Um, isso aqui é o caminho pelo qual você sobe. Certo? Eu compreendo. É, um, yeah, eu acho que eu simplesmente saí correndo... Aleatoriamente para aqui Eu chego no lugar onde eu posso Liberar a parte do mapa Estou correto, estou enganado Só testando para saber E... ah, não, não Não estou satisfeito com essa resposta aqui nesse momento ah, se eu seguir reto por aqui ou oh, eu já, inclusive Tô vendo A parte do mapa que eu posso Utilizar ali, então Yeah, fantástico ah, será que eu tenho que subir no topo? Do vulcão para fazer aquilo. Não sei, mas tudo bem. Oh, uh, yeah. Quer saber? Deu certo. Não importa. Tanto faz. Isso provavelmente. Oh! Ei! Hey! Armadilhas de Sonic Unleashed. Certamente não era o que eu imaginei que a gente fosse encontrar aqui, mas definitivamente é algo que existe aqui. Eu tentei utilizar o Let's Be Dash, mas o jogo disse: Olha, não. Valeu pela tentativa. Oh! Tá aí uma porta que eu provavelmente só vou... ...liberar... ...através de um ponto do Teus ali. Pera aí um momento. Ah, oh, inimigos. Realmente... ...coisa mais fantástica... ...de se encontrar... ...na sua vida. Ah, Pera aí. E se eu fizer isso? Ok. E se eu fizer isso... Ok, absolutamente funciona contra esses inimigos e é fantástico, mas... Oh, é aqui o ponto, bem mais longe do que eu realmente imaginava, mas tudo bem. E também, realmente não é uh, na ponta, no topo do vulcão, como eu imaginava. Uh, yeah, eu só quero... Só quero resolver um quebra-cabeça e liberar o que está acontecendo ali. Olha, honestamente, eu acho que esconder alguns dashpads e etc uh, em coisas que você precisa utilizar o side loop para liberar é um pouquinho mais enrolação do que qualquer outra coisa. Estou correto ou estou errado? Eu não sei. Não faz muita diferença. Quer saber? Eu acho que isso aqui é... Um ponto ideal para terminar por enquanto, especialmente considerando que tem uma fase ali por perto, eu já liberei outra coisa ali, então a gente, a gente tá progredindo bem. Eu acho que a gente pode ter talvez um episódio inteiro a menos nessa ilha comparado à última, mas uh, só jogando mesmo para saber.